fazer a cabecinha hoje do nosso, do nosso personagem do Presépio. E lembrando para vocês, essa cabecinha aqui a gente vai usar nos cinco personagens: é Maria, José e os 3G Magos, tá bom? Então vamos fazer a cabecinha e depois a gente faz o, o restante do vídeo, tá bom? Do, do restante dos personagens. É, aqui, a gente inicia com um anel mágico ou um círculo mágico, tá bom? E aqui dentro eu vou prender a linha. Lembrando, gente, que eu tô usando a linha Charme, tá? A cor dela é 81,76, tá bom? Ela não chega a ser branca. E a agulha de número 2, vamos precisar de enchimento. Eu tenho aqui a manta, manta acrílica, tá? Acho que a é manta acrílica, assim, o nome ó, que ela vem assim, tá bom? Aí aqui eu puxo um pouquinho, tá? Pra poder fazer de enchimento. Eu gostei mais dessa daqui, porque na hora de é, fazer o olho. Né, fazer o, o bigode, a boca Ela não, não sai Então eu gostei mais dessa daqui Mas também tem essa daqui A fibra acrílica, tá bom? que eu comprei um pacotinho a, Ela é bem mais macia, tá? Ela é própria também pra, pra esses bichinhos Mas aí fica a critério de cada um, tá bom? E eu vou também estar tá utilizando uma pinça, tá? É. Tá bom? Pra poder tá fazendo, colocando o um enchimento aqui dentro. É uma dica da, da minha amiga Elizabeth. Antes eu sofri aqui com... com como é que fala? Caneta <risos> e pincel pra estar tá colocando aqui pra dentro. E agora, graças a Deus... Eu tinha isso aqui já há um maior tempão, mas não sabia a finalidade, né? Que me servia. Então, gente, ó, fazendo o um círculo mágico, tá bom? Aqui a gente prende a linha e aqui dentro a gente vai fazer oito pontos baixos, tá bom? Então, vamos lá. Um, dois, três... Quatro, cinco, seis, sete, oito pontos baixos. A gente fecha aqui, ó, e aqui a gente vai fechar a carreira na primeira correntinha. Como a gente vai, a gente tá fazendo a cabecinha deles, eles usam turbante, né? Então, não precisa fazer aqueles, aquele circo. Ai, é, oh, agora eu não vou. Aquela carreira sem fechar, né? Esqueci a palavra agora. Aqui a gente pode estar tá fechando a carreira normalmente, fazendo uma correntinha, e aqui dentro, ó, a gente vai colocar um ponto baixo e no mesmo lugar. Mais um ponto baixo. Essa carreira aqui, essa segunda carreira, vai ser a carreira de aumentos. Nós fizemos oito pontos baixos e agora já fazer oito aumentos. Então, vamos ficar com 16 pontos aqui dentro, tá bom? 16 pontos baixos na segunda carreira, tá bom? Então, vai ser dois pontos baixos para cada ponto da carreira de base. Um. Na terceira carreira, gente, ó Chegando aqui no finalzinho A gente fecha também de novo aqui, ó Podemos fechar, é porque o ponto tá bem fechadinho Ó, a gente fecha E aqui a gente levanta uma correntinha e no mesmo lugar, um ponto baixo. A terceira carreira vai ser um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Quer dizer, vai ser um e dois. Um e dois. A gente vai terminar essa terceira carreira com 24 pontos, tá bom? Então, aqui nós fiz, ó, fiz ó, um ponto baixo e agora no próximo ponto são dois pontos baixos. No próximo, um ponto baixo e depois, dois pontos baixos. Bom, gente, ó, chegando aqui no último pontozinho, a gente termina com dois pontos baixos. Fecha a carreira. E na quarta carreira, vai ser a carreira de repetição. Então, aqui, ó. Nós fizemos a primeira com oito pontos, a segunda com 16 e a terceira com 24. Da quarta carreira até a sétima carreira vai ser 24 pontos, tá? São carreiras de repetições. Então, ó, eu já tenho aqui o meu separado para poder adiantar. Já fiz aqui, ó, deixei já adiantado. Então, aqui a gente já tem sete carreiras com 24 pontos, tá bom? Na oitava carreira, nós vamos ficar com 21 pontos que a gente vai fazer a diminuição. Então, aqui a gente inicia uma correntinha em um ponto baixo no mesmo lugar e vamos fazer nove pontos baixos e três diminuições seguidas ó, uma Duas. E três. E vamos finalizar com nove pontos baixos, tá? Vai ficar um total de 21 pontos. Aí a gente fecha a carreira aqui com 21 pontos, levanta uma correntinha. E na carreira de número nove, nós vamos fazer uma correntinha e oito pontos baixos, tá? Um... Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Agora, no, no próximo ponto, nós vamos fazer um aumento triplo aqui, tá? Vamos fazer por duas vezes, ó. Um ponto baixo, dois e três pontos baixo no mesmo ponto, tá? No próximo ponto, de novo, um, dois e três pontos baixo no mesmo ponto. No ponto seguinte, vamos fazer um ponto baixo normal. No próximo ponto, outro aumento de novo triplo, que ó, um, dois, três pontos baixo no mesmo lugar, no próximo Vamos fazer um, dois, três pontos baixos no mesmo lugar. E vamos terminar com oito pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos baixos. Vamos fechar a carreira fazer uma correntinha e ficou o um fio para trás aqui. Uma correntinha e no mesmo lugar vamos fazer um ponto baixo. Essa carreira de número 10 vai ser uma carreira de repetição. Então, na carreira de número 9 ficamos com 29 pontos. Na carreira de número 10, vamos fazer repetição com 29 pontos, tá bom? Um ponto baixo para cada Conto da carreira de base. Então, aqui a gente já tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, aqui, ó, nesses aumentos aqui, onde fizemos o aumento, tem que tomar cuidado porque fica bem juntinho. Então, fizemos 9, 10... Doze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito,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 29, e podemos fechar a carreira aqui com os nossos 29 pontos, tá bom? Agora, levanta uma correntinha e na carreira de número 11, vamos fazer diminuições, tá bom? Então, eu vou falando aqui devagar e fazendo para poder... Enquanto isso, de... desenrolando a linha aqui, soltando, né, a linha. Então, vamos lá, gente, ó, a carreira de número 11, vamos fazer duas diminuições seguidas, tá? Então, aqui a gente levantou uma correntinha e aqui a gente já pega no elozinho de trás e a gente vai fazer uma diminuição, tá? Vou tentar deixar assim, ó, uma diminuição e duas diminuições aqui, ó, Tá? Aí, no próximo ponto, nós vamos fazer um ponto baixo normal. No próximo ponto, depois seguindo, vai ser duas diminuições, tá? Então, vamos fazer uma diminuição. E agora, duas diminuições. No próximo ponto, um ponto baixo. Depois, duas diminuições, um ponto baixo, duas diminuições e um ponto baixo. Agora, vai ser uma diminuição. Depois, eu vou deixar tudo escrito pra vocês, tá, gente? Porque... Falando assim, às vezes pode ser um pouquinho Ó, uma diminuição. Agora no próximo, um ponto baixo. No próximo, uma diminuição. No próximo, um ponto baixo. Uma diminuição e agora no seguinte vai ser um ponto baixo e mais um ponto baixo no outro ponto tá e depois duas diminuições, uma e duas diminuições. No próximo, um ponto baixo e depois mais duas diminuições, uma e Duas, ó, pra terminar as duas últimas diminuições, tá? Nessa carreira aqui, a gente vai terminar com 18 pontos, tá? Ó, aí, fecha aqui lá no primeirinho, ó. E agora, nós vamos fazer nove diminuições, tá bom? A gente tinha é 18. Vamos fazer nove diminuições. Então, vamos ficar com nove pontos na carreira de número 12, tá? Então, aqui a gente já começa também com fazendo a diminuição. Então, aqui, ó: uma, duas, três. Terceira, terceira, tem um fio aqui que não veio, espera A quarta. A quinta. Quinta diminuição, tá? E aqui na sexta. Nessa sexta aqui, eu dou uma paradinha e coloco o enchimento, tá? Aqui, ó. Na sexta. Aí, eu aproveito aqui pra colocar o enchimento pra depois terminar. Então vamos lá. Depois que fechar tudo, fica mais difícil para poder estar tá colocando. Então, eu já aproveito agora. tinha isso aqui tanto tempo e nunca imaginei que ia me servir pra isso. Eu sabia que uma hora ia me servir, mas não imaginava que era pra isso. Então, vamos lá. Aí aqui, ó, a gente parou na sexta diminuição. E agora vamos fazer as outras três, tá bom? Que são nove diminuições. Então, vamos fazer a sétima agora. A oitava e a nossa última diminuição, que é a de número 9. Essa é a carreira de número 12, que vamos terminar com nove pontos baixos, tá bom? Agora, gente, a carreira de número 13 e de número 14 é carreira de repetição, com 9 pontos baixos. Então, aqui a gente fechou a carreira, levanta uma correntinha e faz 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, e nove pontos baixos, que é de repetição, aqui, a gente tá fazendo já o pescocinho dele, tá bom? Levanta uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. E mais uma carreira de, de com nove pontos baixos, tá bom? Que é a última carreira, que é a carreira de número 14. Ó. Aqui já faz o pescocinho. E assim a gente termina essa parte aqui da cabeça. Do nosso personagem. Aqui a gente já pode cortar o fio, tá? Pra trocar a cor. Ah. Aí a nossa cabecinha vai ficar assim. E aqui é o pescocinho já, tá bom? Então, gente, esse foi o, o vídeo da cabecinha do nosso personagem do Presépio. E o próximo vídeo já vou ensinar a fazer um personagem, tá bom? Não sei qual que eu vou começar, se é José, se é Maria ou se é o Eugênio Mago. Mas aí eu vou fazer um por um e a gente vai montando nosso presépio junto, tá bom? E vamos precisar de cinco cabecinhas dessa, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, entendido, e vou deixar a receita, a receita dessa cabecinha na descrição do vídeo para não ter erro nenhum, tá bom? Então, quem gostou, desse seu joinha, compartilhe e até o nosso próximo vídeo com o nosso personagem. Tchau, gente.